Mais uma vez um capotamento aqui no Marechal da Avenida, no viaduto da Marechal Floriano Peixoto. O carro vinha, capotou, bateu na mureta, e nesse poste, a lâmpada caiu, derrubou a mureta, mas felizmente o carro não caiu ainda. Tá um os Padimentado para ser pinchado, o motorista está ali. Saiu praticamente ileso, está sentado ali no viadute. Aqui está a parte isolada do acidente de dois meses atrás. Mais uma mureta ali, derrubada. A mureta é esta aqui. Por sorte, ficou aqui pendurada, não atingindo nenhum. Porque tem uma parte tipo, de grama.